Gabriel é Jordan do arroba aí. Chegamos em dezembro e com isso a gente tem várias festas de final de ano. E pensando nisso e também nos muitos pedidos que vocês já começaram a fazer aqui pelo canal, pedindo decorações de unhas, pedindo maquiagens especiais de fim de ano voltadas para o Natal ou para qualquer outra coisa que você celebre no final do ano. No primeiro episódio dessa série curtinha, né, que vai acontecer aqui no canal até o final do ano, decidi trazer sugestões de decorações de unhas que não sejam tão óbvias assim de Natal, sabe? Posso trazer aquelas mais caracas com características, com desenhozinhos mas nesse primeiro vídeo de decorações de unhas eu queria trazer sugestões que lembrem essa época de fim de ano, natal e tal mas sem ser tão literal, eu sinto que a maior parte da galera gosta mais desse estilo de nail art por isso, se você quiser conferir o tutorial das nail arts que eu vou ensinar nesse vídeo aqui de hoje, já deixa o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui seja bem vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo eu de ano, gente. Fiz uma intro simplesinha. Esses episódios em assim que eu vou ensinar unha, maquiagem ou qualquer coisa que seja temática de final de ano ou natal que vão sair aqui no canal, vão ter essa intro diferenciadazinha pra vocês saberem. Mas enfim, vamos logo começar essa nail art? Estou sem absolutamente nada nas minhas unhas, assim como vocês podem ver, e eu vou começar fortalecendo elas. Pra isso eu vou usar a base fortalecedora da Impala, que é a minha base fortalecedora favorita aqui do canal, vocês já sabem, né, quem acompanha aqui. Por isso eu vou começar fazendo uma camada em de todas as minhas unhas. E eu sempre começo as minhas esmaltações com alguma base, né? Hoje vai ser essa aqui que eu gosto bastante. <risos> Apliquei uma camadinha de fortalecedor em todas as minhas unhas e vou esperar elas secarem bem rapidinho o um fortalecedor seca. Então, gente, já tô de volta, o fortalecedor de unhas já secou. Esse passo que eu vou fazer agora é completamente opcional, tá certo? Eu vou aplicar um esmalte perolado rosado, que é um truque legal porque como hoje eu vou usar vários esmaltes de várias marcas e intensidades de coberturas diferentes, usar um esmalte perolado antes de começar a esmaltação ajuda com que as cores que a gente vai aplicar lá na frente tenham um payoff maior em menos camadas. Não necessariamente necessariamente vai funcionar com todos os esmaltes, mas como hoje eu vou usar várias marcas diferentes, com várias intensidades de cobertura diferentes, é legal aplicar um pouquinho do perolado, tá certo? O que eu vou usar é esse que se chama Pérola da Risqué, ele é um cintilantezinho, assim como vocês podem ver, e eu vou aplicar só uma camadinha dele em cima de todas as minhas unhas, tá certo? <risos> Tá vendo, gente? Não é pra ficar com a cobertura e nem nada, até porque o esmalte é cintilantezinho, e a gente fez só uma camadinha. Mas esse truque de usar um esmaltezinho cintilante antes de começar a esmaltação é bem antigo, e não é sempre que eu faço, mas nesses casos em que eu vou usar vários esmaltes diferentes, eu gosto de fazer, então já fica aí a dica pra vocês. Beleza, gente, agora que o esmalte cintilante assentou em todas as minhas unhas, eu vou trabalhar com uma mão por vez pra ficar mais didático pra quem tá assistindo o vídeo, em vez de eu fazer as duas mãos ao mesmo tempo, pode ser que vocês se confundam. E então vamos cuidar primeiro dessa mão aqui, tá certo? Então vamos começar, vou usando alguns esmaltes e vou falando pra vocês Mas primeiramente eu vou começar com esse aqui que é o Cycle Da linha Intense de Manu Gavassi para o Boticário Lembrando que dia desses teve resenha de todas as maquiagens que a Manu lançou pro Boticário Teve resenha de esmalte, enfim, gente, tá aí nos cards Depois que esse vídeo aqui acabar, corre lá pra conferir Enfim, gente, com esse esmalte aqui eu vou pintar três unhas minhas Não vou pintar todas Vou pintar a do dedo mínimo, a do dedo médio e a do dedo índice. Ah não, gente, eu sou burra, peraí Não era pra ter pintado do dedo médio, era só essas duas Ai, cancela Ai, que blogueira burra, gente Vim ensinar um negócio aqui pra vocês E eu ensinando errado Pintar só essas duas, gente Uma coisa assim, bem roqueirinha, o auge Enfim, gente, voltei, refiz a unha do meio E eu vou fazer uma segunda camadinha com esse esmalte da Mano Gavassi Nessas duas unhas que eu já pintei de vermelho, né Que era pra ter pintado mesmo de vermelho e com a segunda camadinha nas duas feitas, já vou vir num palito, limpando os cantinhos. Eu vou deixar essas unhas vermelhas básicas por um tempinho, que a gente vai focar nas outras. Prontinho, já dei uma limpada básica aqui nos cantinhos das unhas vermelhas. Vamos passar agora para o esmalte dourado, porque essa mão aqui vai ser aquele tradicionalzão, sabe? Vermelho e dourado. Vou usar o esmalte Verona Naomi, da linha Gloss. E eu vou aplicar ele nos dedos anelar e polegar. Uma coisa assim bem natal, né meninas? O auge eu ainda vou precisar fazer uma segunda camadinha desse esmalte dourado Mas eu não vou fazer agora, eu vou esperar uma camada assentar primeiro pra poder fazer a outra Então vamos cuidando aqui do dedo médio Nesse dedo a gente vai fazer todo um rolê, mas a gente vai começar com um rosinha Você pode usar ou um esmalte rosa ou um esmalte nude, ambos ficam lindos Mas fica total a seu critério, se você vai usar nude, se você vai usar rosa vou usar rosa porque eu amo rosa, né gente? Esse aqui também é da Verona, e se chama Rose E eu vou aplicar ele aqui porque ele vai ser a base desse dedo médio então eu vou aguardar ambos os esmaltes assentarem pra eu poder fazer a segunda camadinha, pra ficar todo lisinho, bonitinho. Bom, gente, com a base das cinco unhas feitas, né? Vamos começar as decorações. Vou fazer primeiramente a das unhas douradas, tá certo? Eu usei esse esmalte dourado pra ser uma base mais consistente pra decoração que a gente vai usar agora, que na verdade é glitter. Vou usar esse esmalte em glitter, que ele é um glitter dourado holográfico. E eu não vou aplicar ele diretamente nas minhas unhas com o aplicador do esmalte. Eu vou usar a técnica de glitter esponjado, tá, gente? Vou usar um pedacinho de esponja aqui. Então, basicamente, o que eu vou fazer é carregar bastante desses Esmalte aqui na esponja, tá? Não tem pena mesmo, viu? Vai carregando essa esponja de esmalte porque o truque aqui que a gente quer é que a esponja absorva todo o líquido e fique só o glitter na nossa unha que vai ficar mara. Então vamos lá, começando nessa unha aqui e nessa também que são as unhas douradas. Olha só, a primeira camada o efeito não fica tão intenso parece que nem aplicou nada mas fica ligado aqui no vídeo e vai repetindo também esse processo que lá pra segunda ou terceira camada vai ficar um efeito de um glitter muito bonito, que pra você conseguir usando o aplicador do próprio esmalte, você teria que fazer, sei lá gente, umas 6, 7 camadas, e com a esponjinha é bem mais rápido. Então, como esse processo de carregar a esponja demora um pouquinho, e a maior parte do líquido do esmalte, né, que é o solvente do esmalte e a base em si, não ficam na sua unha, porque a esponja absorve boa parte, só vai o glitter, você já pode ir recarregando a esponjinha de novo, e já vem aplicando na sua unha, né? olha só, gente, o tanto que o efeito vai ficando bonito principalmente aqui na câmera secundária, que tá bem de frente pra luz parece que a sua unha inteira tá de glitter, mas na verdade é uma ilusão, né tem bem mais glitter por causa da esponjinha mas embaixo é só o esmalte metálico e isso economiza muito tempo na esmaltação, gente eu amo fazer truques assim, uma camadinha de esmalte metálico e por cima um glitter da mesma cor principalmente com efeito holográfico maravilhoso. Eu acho que eu ainda vou fazer uma terceira camadinha, só porque eu amo brilho, mas se você quiser parar pela segunda também tá excelente, você que decide. Sério, gente, eu amo fazer essa técnica de glitter esponjado, porque o efeito fica surreal de lindo. Olha isso, gente. Olha só, gente, três camadas de glitter, já tá um super efeito. Vou ali limpar os cantinhos dessas linhas douradas e já já eu volto pra gente continuar, né, dessa nail art. Bom, gente, voltei, já limpei os cantinhos, né, com glitter e tal, ainda fica um pouquinho de glitter porque limpar glitter é um inferno, né? Mas eu vou continuar rapidinho nos próximos passos com esse produto aqui, gente, que é uma asa de borboleta, né? Que a gente chama esse tipo de sombra. Isso aqui é pra ser usado em maquiagem, mas eu tô com curiosidade de aplicar isso aqui em cima das minhas unhas vermelhas, porque isso aqui é tipo como se fosse um iluminador, sabe? Que vai dar um aspecto meio dourado, mas eu não quero cobrir as minhas unhas vermelhas de dourado, né? Então eu vou vir aqui na sombra asa de borboleta e num pincelzinho, que eu até tirei o cabo pra eu trabalhar mais rápido, só passando por... 2 cima e depois tirando todo o excesso só para ficar o brilho sabe gente eu não quero trocar a cor dessa unha eu quero que ela continue vermelha só que só com esse brilhinho por cima tá vendo mesma coisa com essa aqui tira todo o excesso e gente ignora a bagunça que fez né por causa da sombrinha mas olha só que loucura esse efeito e agora eu vou aplicar uma top coat em cima de todas as unhas que eu já terminei né que no caso são todas exceto essa rosa aqui essa rosa eu vou trabalhar com ela só no final porque eu vou fazer um degradêzinho nela e tal enfim no caso a top o top coat que eu vou usar é esse aqui, Diamond Gel Top Coat Fixador da Risqué, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal antes. E eu vou aplicar uma camada em cima de cada unha, né? Pra já finalizar e deixar seladinha. Bom, gente, o que me resta fazer nessa esmaltação aqui é o tal do degradê que eu tanto tô falando, né? Rasguei um pedacinho de esponja aqui porque como é um degradêzinho bem simples e é uma unha só, você não precisa cortar o molde certinho e tal. E beleza, o que eu quero fazer nesse degradê é levar do rosa pra esse mesmo vermelho aqui que eu usei nessas duas unhas. Então eu vou usar o mesmo rosinha, né, clarinho, que eu já usei. Também vou usar um rosa mais impactante pra fazer o intermédio, né, não ficar direto pro vermelho. E por fim, o vermelho que é o upcycle, né, a mão no gavasse. Vou colocando o um psycho aqui na ponta. Eu não vou nem carregar muito essa esponja, porque eu vou fazer esse degradê só em uma unha da mão inteira. Aí eu já passo pra o rosa intermediário, né? Que no caso eu estou usando o Love Store, da Verona também. E por fim o Rose, que foi o que eu comecei, inclusive já pintei essa unha aqui do meio. E agora eu só vou vir esponjando essa unha aqui do meio pra criar esse degradê pro vermelho. Olha só, apliquei só um pouquinho de esmalte, tá vendo? Vou trabalhando aos pouquinhos, não vai trabalhando muito em cima da mesma unha Não, você pode começar a dissolver as camadas do seu esmalte que já secaram pode tirar o esmalte da sua unha, você vai ter que começar do zero tudo de novo então vai com calma, tá? E vai fazendo essas camadinhas do de degradê aos poucos Olha só, essa aqui é a primeira camadinha, vou esperar lá sentar rapidinho e vou pra segunda, e depois pra terceira mas dá uma pausinha entre um e outro então, gente, fiz uma segunda camadinha daquela unha do degradê, já tá praticamente pronta, né? A única coisa que eu ainda vou fazer é voltar lá naquele mesmo glitter que eu usei pra depositar nessas unhas aqui. Só que dessa vez eu não vou depositar em cima desse degradê, eu vou aplicar com o um pincel mesmo pra ficar scattered, separadinho. Dessa forma ainda vai dar de ver o degradê rosa pra vermelho no fundo da unha e em cima vai ter uns brilhinhos dourados. Pra finalizar, vou voltar na mesma top coat que eu finalizei todas as outras unhas e aplicar na do degradê pra ela ficar selada de vez. Junto com o restante da esmaltação. E é isso, gente. Esse aqui é o resultado da primeira mão. Nessa vibe mais vermelho e dourada e tal. Com essas unhas depositadas de glitter, esse vermelho que reflete dourado, dependendo do ângulo. Comenta aí embaixo o que você achou dessa decoração de unha, mas vamos partir pra segunda mão. Que a gente já tem uma mão inteira pra fazer nesse vídeo. Pra, de certa forma, eu ainda seguir uma estética dentro das duas mãos, né? A gente vai usar mais ou menos o mesmo sisteminha. Só que a decoração da próxima mão não vai focar em vermelho, vai focar em verde, mas primeiramente eu vou começar pintando essas mesmas unhas aqui na outra mão de dourado também, mas em vez de usar o Naomi Gloss da Verona, eu vou usar o Gold Vibes da Risqué, que ele é mais puxado pra um champanhezinho e tal, menos ouro assim, menos dourado que nem esse então eu vou vir aqui pintando o polegar e também o anelar, prontinho gente, já tô com as duas unhas pintadas com o Gold Vibes, uma camada já é mais do que o suficiente nesse esmalte pelo menos pra mim, agora eu vou vir nesse outro esmalte aqui da Risqué, chamado A Louca do signos e eu provavelmente vou fazer duas camadinhas dele nesses dois dedos aqui, então vamos logo começar fazendo as primeiras camadas né, vou aguardar essa camada aqui assentar pra poder fazer a segunda né, que esse esmalte verdinho leva uma segunda camada mas enquanto isso eu vou fazendo a primeira camada do esmalte que eu vou usar no dedo do meio dessa mão que é o branco da Lodurana que é um dos meus esmaltes brancos favoritos vou fazendo a primeira camada dele aqui com vocês, e eu vou aguardar as primeiras camadas dessas três unhas aqui secarem e fazer uma segunda né, no caso do verdinho, e se precisar de uma terceira nesse branco aqui, eu faço, geralmente só faço duas também, então já já eu volto então gente, voltei, já fiz uma segunda camada de todos os esmaltes, limpei os cantinhos, e acabou que depois de eu ter limpado os cantinhos de tudo, eu decidi mudar de ideia, gente ai que blogueira doida, né, ensina uma coisa e muda de ideia, minha ideia inicial era fazer umas listrinhas, tipo candy cane de natal, só que candy cane é vermelho, eu não sei se usando no lado verde ficaria legal então o que, que eu vou fazer, vou depositar glitter Aqui também, só que eu vou usar glitter soltinho, né? Na verdade, até misturei um pouquinho dele numa base velha só pra fazer a camada inicial e depois eu vou usar o glitter em si total nessa unha aqui, que ele é meio de chrome e tal. Vai ficar bem legal. Então, assim, se você for reproduzir o que eu tô fazendo aqui, não precisa pintar a unha de branco, foi mal. Ai, gente, às vezes na vida a gente muda de ideia, às vezes não dentro de 20 minutos, igual eu faço. Mas a gente muda de ideia. Então vamos lá, vou fazer uma camada aqui da base que eu falei pra vocês, que é uma base aleatória que eu tenho, que eu misturei com um pouquinho do glitter que eu quero. E eu vou usar esse aqui, ó, sombrado de borboleta 218 da Guitarra Beauty. Vou mergulhar Sim. a unha lá dentro e jogar aqui em cima. Nossa, agora que eu tô fazendo isso aqui, eu tô preferindo muito mais, gente Porque esse glitter é o casamento perfeito entre o dourado e o verde que eu tô usando nos outros dedos A ideia das lisquinhas até talvez ficasse bonita Mas eu não sei se todo mundo ia entender que eu queria fazer um candy cane Vai batendo a sua unha na mesa pra tirar o excesso E olha só, tá vendo como ficou bem preenchidinho? Bom, essa mão aqui também já tá quase toda finalizada E pra selar ela, eu vou usar o mesmo top coat que eu usei pra finalizar essa aqui Que é o Diamond Gel da Risqué Então vamos lá... E agora, muito importante, na unha do glitter Que se vocês observaram bem, eu deixei por último Eu vou pegar uma quantidade Mais considerável Do que eu pegaria normalmente de top coat Pra ficar tudo niveladinho Bonitinho, tá, gente? Eu vou limpando esses cantinhos depois, tá? Não tô nem me preocupando com cantinho de unha agora, não E basicamente é isso Vou limpar os cantinhos fora das câmeras e já já eu volto Então, gente, tô de volta Esse aqui é o resultado das duas mãos Assim como eu falei pra vocês, eu não queria fazer algo tão literal, né? Eu queria algo que Remetesse a essa época mais natalina de final de ano e tal. Vou dar um close nas unhas aí para vocês verem. Primeiramente nós tivemos essas unhas vermelhas aqui maravilhosas, vermelhas e douradas, né? Com esse degradê aqui no centro de rosinha para vermelha que você pode optar fazendo com nude e tal, bastante glitter, né? Depositado com a esponja. E nessa mão aqui a gente já teve um dourado que puxa mais para o champanhe, um verde bem escuro, né? Que lembra bastante o verde das árvores de Natal. E no centro, um glitter que mistura perfeitamente o verde com o dourado Já vai comentando aí embaixo qual das duas foi a sua favorita Gente, eu amei as duas Mas eu amo muito esse esmalte verde aqui, sabe? Então eu acho que talvez eu prefira verde Mas tipo assim, as duas estão perfeitas, super natalinas Então, se você gostou dessas sugestões de unhas Já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de unhas, de maquiagem tem tutorial, tem vídeo de comprinha Tem vídeo de resenha Então já se inscreve aí, vem conhecer o canal Que eu tenho certeza que você vai encontrar vários conteúdos Que você vai gostar Conteúdos não somente aqui, como também nas minhas redes sociais Eu sou arroba no Instagram, Twitter e TikTok e Nessas plataformas tem vários conteúdos No Instagram eu posto várias makes Inclusive essa belíssima aqui Vai sair videozinho lá também Tô sempre conversando com vocês lá nos stories Então já corre pra me seguir Tudo em arroba Se vocês quiserem outras sugestões de unhas um pouco mais literais também, né, pra o Natal. Não deixa de comentar aí embaixo. Trouxe essas aqui que remetem, né, que você pode usar tanto no Natal quanto fora do Natal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!